Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Que é 8h30 da manhã de uma terça-feira e eu já fiz um tanto de coisa. Já tirei roupa de cama pra lavar, já dobrei roupa, já guardei roupa e agora estou terminando de minha mãe. quero compartilhar com vocês os produtinhos que eu tô gostando de usar. Pra quem não me conhece, trazer ideia brasileira, moro aqui em Boston. Agora é inverno, né? Então a pele no inverno aqui fica tanto quanto caótica, muito seca. Eu gosto muito de usar esse face cream e por conta das minhas olheiras eu gosto de usar esse, que é pra região dos olhos. Ele é bem refreshing, sabe? Agora que minha pele já tá bem hidratada, eu vou começar a maquiar. Vou compartilhar com vocês o que, que a gente vai fazer hoje. Pra aqueles que são novos por aqui e não sabem, eu estou gravidinha de 22 semanas do meu primeiro baby. Uma das coisas mais gostosas da espera de um bebê é justamente o braço Sopinhas, né? Acho que esse é o primeiro passo que as mamães dão. Hoje eu vou me encontrar com a minha amiga Ana Paula Iata. Muitas de vocês conhecem a Ana, é, chegaram até o meu canal através da Ana. Então, um beijo especial pra vocês. Outros estão por aqui desde quando? Eu tinha empresa de redirecionamento, a Shopping USA, que era situada em Orlando, na Flórida. Essa empresa ela não é, mas hoje, né, eu não trabalho mais com isso mas esse canal eu usava pra compartilhar o trabalho que eu fazia naquela época há um ano e pouco atrás eu me despedi desse canal, porque eu queria me dedicar ao canal em inglês, queria me desafiar né, nessa questão de falar inglês nos vídeos, e foi muito bom pra mim, eu consegui superar muito da minha vergonha em interagir em inglês, foi muito legal o resultado que eu tive com os vídeos que eu fiz e agora nessa nova fase, eu quero compartilhar aqui no canal em português porque é o calor e o carinho que a gente recebe das pessoas da nossa nação, ele é incomparável, sabe? Por isso que eu estou voltando além de conteúdo de maternidade a gente vai falar muito sobre viagens, família, casamento, espiritualidade quero abordar um pouco de tudo, quero que vocês me conheçam, sabe? Quando eu comecei o YouTube eu era muito assim, querendo planejar cada fala pensar como editar os vídeos e agora eu quero levar isso de uma forma mais sabe? Espontânea mais dia a dia, muitas pessoas provavelmente também estão chegando por aqui por conta do meu marido, o Pastor Alexandre. Eu acho que vai ser uma forma legal de vocês também me conhecerem um pouco mais. Eu vou adorar saber de qual dessas fases que você me conhece me acompanha aqui. <risos> gente, eu preciso mostrar pra vocês. Tô aqui me maquiando. Eu tenho uma, uma companhia aqui. Essa é a Bliss. É a gatinha mais linda desse mundo. Olha isso, gente. Como eu linda, maravilhosa. Olha esses olhos. É aqui acompanhando a mamãe. Ela tá aqui do ladinho. É uma gatinha preciosa. Eu vou adorar saber e também o Vou apreciar muito que você... Deixe nos comentários o que, que você gostaria de saber sobre mim. Ou coisas que você gostaria que eu mostrasse. Estou aberta a todas as sugestões de vocês. Vou terminar de me maquiar e eu já volto. Porque senão eu vou ficar enrolando, enrolando. Não vou terminar. Estou pronta. Ficou confortável e quentinho pro outlet. Essa calça maravilhosa da Shein. Comprei antes da gravidez. E ela era bem larga pra mim em cima. E agora tá ficando perfeita pra eu usar. Uma blusinha estilo cashmere. Casaco, tênis confortável, bolsa, estou pronta New Hampshire, pra quem não sabe, é um estado vizinho aqui de Massachusetts E lá você não paga o imposto sobre as suas compras, né Então quando você quer comprar algo um pouco mais caro Ou você vai fazer compras, vale a pena dirigir uns minutinhos a mais E ir até New Hampshire por conta, né, de você não pagar os impostos E a minha amiga Ana mora lá, então a gente aproveita em bala <risos> E vai pra New Hampshire pra fazer compras E até lá vai dar mais ou menos uma horinha do outlet eu vim escutando louvores um em especial que eu e meu marido estamos escutando direto agora é o me atraiu da gabriela rocha música é linda eu sou já uma manteiga derretida né o coração é quebrantado e choro fácil e agora na gravidez ainda mais mas eu vim assim parece algo né uma terça-feira indo no outlet comprar roupinha de bebê é ok já fui várias vezes no outlet não é uma coisa que eu tô fazendo pela primeira vez mas veio muito na minha minha cabeça o quanto eu já orei e desejei por esse momento, sabe? Quantas vezes eu fechava os olhos e ficava imaginando o dia que eu ia estar tá comprando as coisinhas pro meu bebê. Não há muito tempo atrás. Se eu me falasse assim, há um ano atrás que tudo isso estaria acontecendo, eu ia, eu ia falar assim não, é impossível acontecer. Tantos sonhos tão grandes ao mesmo tempo. Muitas vezes eu cheguei a me questionar se eles iriam acontecer, sabe? Mas o tempo de Deus, o Cairo de Deus, né? A gente vive no Cronos, no, no nosso tempo. No tempo daqui da Terra. Agora o tempo de Deus, ele é, ele é diferente. Às vezes aquilo que parece estar tá tão distante da gente, Deus tá planejando e tá logo ali a gente tem que só continuar perseverando, não desistir, continuar nos caminhos certos. Que até quando a gente acha que tá indo tudo errado, às vezes a gente tá indo no caminho certo, né? Quando a gente acha que tá distante, tá logo ali. Borrei a maquiagem toda aqui, chorei, agradeci muito a Deus porque tá tendo esse privilégio, né? De, de gerar o meu, meu primeiro filho Sentir ele mexer Ter o privilégio de comprar as coisas como eu sempre sonhei é, Ter um homem carinhoso Cuidadoso Que se preocupa de eu estar feliz De realizar os meus sonhos Ter a minha mãe aqui perto de mim Agora não, ba não bastando isso Ter duas amigas que estão vivendo A mesma fase que eu A Ana e a Bia esses, esses meninos que eu estou indo me encontrar Agora são de Santa Catarina também A Ana tá com um bebezinho que vai fazer Um aninho já Parece mentira que passou tão rápido E a Bia tá grávida, a gente tá com um mês de diferença Então assim, ter essas pessoas ao teu redor Pra compartilhar esse momento tão lindo é. Eu sou muito grata, sabe? O coração às vezes parece que vai explodir de gratidão assim. E tô compartilhando isso Porque assim como eu Há pouco tempo atrás achava que tava tudo tão distante Me questionava se as coisas iriam acontecer eu Sei que de repente Tem pessoas assistindo esse vídeo Que estão passando por essa mesma fase, sabe? E estão se perguntando se um dia vão conseguir me eles realizar, tocar nos sonhos dela. E eu, eu quero usar, assim, da minha experiência como um testemunho para ti. Não, não desiste, sabe? Não desanima. Continua orando. É, Deus escuta cada uma das suas orações. Tem anjos acampados ao teu redor que levam as suas lágrimas e bandejas de ouro na presença do Senhor. Então, assim, não desiste. Se é um sonho ardente do teu coração, ele vai se realizar. Não perca as esperanças, tá? Chegamos e o altar tá bem vazio, isso é ótimo. E hoje tem um diazinho frio, bastante neve por aqui, a gente teve umas tempestades de neve nos últimos dias. As meninas ainda não chegaram, mas eu vou entrar ali fazer um pips e comprar um café. We are baby shopping. Yeah. It's eu não, né? eu yeah. amigo. É oficial, português. Ai, português. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui comprando roupinhas pra mim Tem muita Ai, gente que, que veio de através Deus do Deus seu canal, né, amigos? Hi, que Baby is also here. Oi, Pia é. é. Gente, eu vou tomar conta do canal aqui agora, porque eu tô realizando um sonho. Eu encomendei dois amigos pro meu filho. É. É. É. Eles estão sendo feitos agora que eu não da mamãe. Nossa, eu tava falando pra Ana que eu vim pensando assim, parece mentira que a gente tá vivendo é. esse momento a gente ficava pensando, eu vivi esse momento contigo, eu falei assim, é. nossa, parece tão distante do meu momento é. chegar e foi assim, né? E quando eu tive o meu filho, eu pensei, meu Deus Quando que eu vou ter uma amiga aqui, com um filho também Aí Deus me deu duas é, não. Gente, não. a gente tá na Gap Kids Só coisa pra meninas, é muito injusto o mundo Bem, da mãe de menino Porque olha isso guardos. aqui Não me falem pra encomendar uma menina Porque eu não vou fazer agora, tá bom? Ela Já vou avisando vai, não... não estamos preparadas yes. ainda yes. Olha aqui, teu <risos> bebê Isso não é uma criança, isso é um anjo, oh, olha yeah. yes. Deus. Ele tá tipo assim, ai meu Deus, essas mulheres Então eu tô tentando ser bem Controlada assim com as Sim. roupinhas de baby Que o bebê cresce muito rápido e indo Para as coisinhas de bambu da kite é Mas mesmo. é muito difícil, né? Tu calça jeans Camisa social, tu quer vestir igual a minha <risos> Eu me tornando a mulher que disse que eu não ia me tornar Fiz uma listinha básica do que faltava comprar Para uma curta, uma comprida, comprida A gente tá tentando seguir essa linha oh. Amiga, não é justo Tô empurrando o carrinho e gravando Pra mim, Gente, a Ana voltou pro youtube. Olha, não foi por pouca insistência, né? Não. Ela começou no tiktok, aí o tiktok a está tá ficando curto para ela, para tudo que ela quer tá compartilhar. E, e agora com toda a experiência, né amiga? Que frio! Obrigada! Não, não... E achei uma jaqueta por 7 dólares. 7 dólares, é por isso é que, que, é que eu frio. digo, é bom vir sem expectativa do que comprar. É. Só é estar aberta a oportunidades. E Ai, é muito quentinha essas, né? Olha, é térmica. Ai, que delícia. E linda essa flor. Olha aqui. Oh, que oh. bonitinha. Oh. Meu Deus, isso é pingo o pingo de jeito. esquiar, Ai, eu foi. não vejo a hora, gente. Hum. Paraíso das gordinhas. Olha aí, Páscoa chegando. Vou pegar um chocolate com frio hoje. Pink mix. Hum, vamos. Cheers, ladies. Cheers. Gente, o melhor dia pra ver no Outlet. Nossa, Meu que delícia. Que delícia. Uh. Mamães que estão esperando o bebê comprem leggings, ó. Com bolsos. Pra colocar o celular enquanto carrega o bebê. Porque, né? Bebê, celular. Vamos lá que Mais vamos ver roupa não, de bebê. Gente, não, ela não, ela Ana. Okay. Ela segura Eu o café, mãe, ela você. empurra e ela grava a pessoa. Essa pensatória. é uma do mãe. Tcharam! Paraíso ah. das yeah. Yeah. Nós estamos na Old Navy. O que estamos procurando? Tudo. Então, Ai que bonitinho! Olha lá, olha só que bonitinho os ribs. 6 dólares. Comprem olha todos só. esses aqui, ó. Olha muito confortável. Olha essa cor, que linda. Let's shop. Esse Nossa, é legal, três. mas tem cara de que vai colher Pois é, o tecido também não gostei uhum. muito não. Gente, acabamos de sair da Ralph Lauren Eu nem filmei dentro porque assim A gente tava tão entretida, é. né? eram tantas emoções isso, isso, Que muito. não deu Fiquei feliz com as comprinhas, Bia? Muitas emoções e muito, muitos muito. baile A Ana foi a única controlada, que é. ela não comprou nada Que ela já passou essa fase já. É. Ou tá não, né? As porque as hoje, hoje, as hoje Eu sou controlada Gente Tá frio demais. Olha, ainda bem que a gente não olhou a previsão do tempo antes de vir, porque eu acho que a gente teria desistido, porque assim, tá gelado. E agora começou assim a cair uma nevezinha. A loja principal que nós viemos é pra, pra comprar as coisinhas na Carters, eles estavam fechados por alguma razão. Então a gente fez compras na Ralph Lauren, na Old Navy e também na Gap. Agora a gente tá indo ali na... Estou indo, né? Elas estão no outro carro, indo na casa da Ana, que fica 20 minutinhos daqui. E depois eu vou pra casa. Mas foi muito bom é, passar esse tempo com elas, né? Compartilhança, a gente comprava as mesmas coisinhas Porque a gente tá vivendo esse mesmo universo E é muito gostoso E é isso, agora eu vou tomar um cafezinho lá com a Ana Eu não vou gravar, vou aproveitar meu momento com elas Mas assim que eu chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei Acabei de chegar em casa e eu não quero terminar esse vídeo antes de mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Porque é a parte mais gostosa ver o resultado das compras. A primeira loja que a gente foi, foi na... Baby Gap, o tema do quartinho... Na verdade, eu não tava pensando em fazer o quarto do Baby com o tema, né? Eu ia fazer só ele azulzinho, clarinho, assim, porque eu não sou muito de quartos temáticos. Mas acabou que eu decidi fazer ele com um tema de nuvem. Então, assim, detalhezinho, sabe? Coisas simples de nuvem. Lá na, na Gap tinha... Olha que graça, gente. Esse... Conjuntinho? Conjuntinho não, né? São três bodies. Uh, que eles são de nuvenzinhas, sabe? Acho que tá dando pra ver Um é todo branquinho sim, E o outro é esse de listrinha azul Com... Duas calças, ó. A calça de nuvem e a calça listradinha. Aí eu comprei esse de 0 a 3 meses. Comprei mais essas calças aqui que são de 6 a 12 meses. Que também é a mesma estampa de nuvem. Do outro lado ela é listradinha, então duas. Pra quem gosta de saber preço, né? É, essas calças aqui, esse conjuntinho com duas, é, tava R$24,99. Mas tava com 50% de desconto. Então saiu por 12 dólares. Daí são duas. Então 6 dólares cada um. A blizoquinha tá aqui cheirando as coisinhas de um McGill. E o borezinho que veio três. Esse daqui tava 34 dólares. E daí tava também com desconto de 50%. E daí fica 17 dólares por três borezinhos. Eu amei essa estampa. E daí lá também comprei esse de manguinha curta. Que eu achei muito fofo esse detalhezinho assim do... Ursinho. E esse daqui, se não me engano, tava 6 dólares. E daí comprei duas calças. Uma de 3 a 6 meses e a outra de 0 a 3 meses. E esses também tem o um ursinho bordadinho aqui, que eu acho a coisa mais fofa. é que daí dá pra usar. Olha que bonitinho! Meu Deus, o Baby Matheus já já vai estar tá usando essa sopinha, gente. E para não dizer que eu não comprei nada pra mim... Por isso que você vira mãe, assim, você só enxerga coisas pro seu baby, né? Eu comprei essa meinha pra mim. Tava com 50% de desconto também, que é aquelas meias que ficam é, invisíveis em tênisinhos mais baixos ou sapatilha. Tava 9,99 e tava com 50% de desconto, então 4,50, 4 dólares. Depois de lá, nós passamos na Old Navy e me surpreendeu. Tanto o preço quanto a qualidade das coisas Gostei muito, muito, muito Eu gostei 102 dólares e 97 centavos E eu vou separar aqui pra mostrar pra vocês Olha esses bórezinhos Vocês não conseguem ver o tipo de material que é? Ele é um material stretch Então ele vai durar bastante porque ele, ele estica bastante E daí eu comprei assim, ó, sabe? A calça com um o assim. E esse daqui eu comprei de 3 a 6 meses. Também tava tudo com 50% de desconto. Então, por exemplo, a calça saía por uh, o valor dela é R$9,99. 50% de desconto ia sair 5 dólares. Borezinho era R$9,99. 50% ia sair 5 dólares. Daí eu comprei desse mesmo material essas três cores, ó. O cinza verde, com a calça também Gente, o tecido é muito gostoso Ele é muito stretch Baby Mateus vai usar muito, entendeu? E comprei o um azulzinho também Olha que gracinha Porque como ele vai nascer no verão Eu comprei esses curtinhos Porque depois usa só um casaquinho por cima E também, ó, dica da Ana, né? Curando sem o pezinho, porque dura ainda mais Eles conseguem usar ainda mais Aí comprei macacãozinho Com pezinho, de zíper porque eu sei que no dia a dia é praticidade, né? E o fato de ser um zíper, ele facilita muito, principalmente as trocas da noite. Então, comprei três macacõezinhos uh, assim, todos os tamanhos diferentes. Esse aqui é um pouquinho maior, cinza. E comprei esse, essa cor aqui. Que no vídeo tá meio estranha, mas é uma cor bem bonitinha, tipo um, sei lá, um marronzinho. E o macacãozinho, ele tava R$12,99, só que tava na promoção por 6 dólares. Preço muito bom. Esses são os basiquinhos, né? Ah, esses, esses, esses produtos que eu comprei É parte daquela lista que eu fiz dos uh, essentials, né? Das coisas básicas que precisa ter Eu fui vendo as numerações que faltavam e fui comprando Então isso aqui tudo é basiquinho Aí chega na parte de ter as roupinhas bonitinhas, né? Roupinhas de sair Gente... O que que é isso daqui? É uma camisa. Olha o botãozinho, gente. Olha, olha, olha aqui o, o bolsinho aqui. Que coisa mais fofa. Eu fiquei apaixonada. Se eu não me engano, a Ana comprou pro Baby Yusuf esse daqui também. E daí eu peguei esse shortinho. Gente, olha isso. Se eu posso com isso. Esse garotinho. Eu achei fofo demais Essa bermudinha tava 14 dólares Também tava com desconto Esse daqui eu comprei tamanho 0 a 3 Pra ele, né, pra ele usar agora Esse verãozinho dele E obviamente pra compor o look <risos> Eu posso com esse Baby Matteo First mocassim Eu acho a coisa mais fofa esse sapatinho esse lookinho. E por fim, nós passamos na Ralph Lauren. Eu amo. Na Paula Ralph Lauren. Eu amo essa marca. São as coisinhas um pouquinho mais caras, obviamente. Então eu comprei só algumas peças que vão ser aquelas pra bater fotinho de lembrança e tudo mais. Então eu comprei esse sapatinho aqui gente é o meu sonho comprar esse pro baby olha que coisa mais linda eu comprei já um númerozinho um pouquinho maior porque como esse é o tipo de sapatinho que ele ele não vai andar ele não é antiderrapante é aquele que o, o a criança nem Anda Então não tem problema ser um pouquinho maior no pezinho dele Então eu comprei um pouquinho maior pra ele usar mais E comprei pra combinar com a Mamis Que a mamãe tem uma igual Uma camisa polo assim Que depois vai ficar lindo pra ele usar com essa bermudinha aqui, ó Olha que gracinha eu tenho uma igualzinha a essa. E eu vou ver se o Alexandre e meu marido tem ou não. Se não, a gente vai providenciar uma pro papai também. Pra família inteira sair igual. E, por fim, esse daqui tava na promoção. O preço original dele era 55 dólares. Aí tava remarcado por 39 e chegou lá no caixa e eu paguei 22 dólares. Que é esse, esse sweaterzinho verde, eu amo verde, gente. O Matheus vai é vestir muito verde. Ele tem esse zíperzinho e tem, né, o símbolo da All Floring aqui, que eu achei, assim, uma graça. Muito mocinho, sabe? Então ele vai usar muito essa, essa roupinha. E depois eu comprei pro meu amor essas second skin, que são essas camisetinhas embaixo da, da Ralph Lauren preta e a branca então é isso pessoal, essas foram as comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de participar um pouquinho da desse dia é diferente, né, porque não é todo dia que a gente vai no outlet comprar eu acho que melhor do que esse momento, vai ser o um momento de lavar, colocar as coisinhas no quartinho dele e depois vestir ele com essas roupinhas, vai, haja coração e ó, quem tá dando tchau pra vocês aqui, a please escondida dentro de uma sacola, né, Bliss? Tá investigando tudo aí? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de dar um like, de curtir, compartilhar e participar aqui. E é isso. Bem, de Deus abençoe.